Olá, irmãos, a paz do Senhor. Esse é o quadro Lições Bíblicas do ADEC TV. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem como tema a teologia de humildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? O texto hoje está no livro de Jó, capítulo 8, versículo 4, e está escrito assim, Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Verdade prática, a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto, a leitura bíblica em classe está no livro de Jó, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Depois, capítulo 18, também versículos de 1 a 4. E, por fim, capítulo 25, versículos de 1 a 6. E nós vamos trabalhar essa lição hoje. Está aqui comigo o professor Joás. Professor, nós vamos trabalhar essa lição enquanto na lição de número 6. Nós estudamos a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem. Hoje nós vamos estudar a teologia de Bildad. Se há sofrimento, há pecado oculto. Então, o tema é bem parecido, né? É. Apesar das, dos personagens serem diferentes, mas a gente vê que o tema é bem parecido e nós vamos trabalhar essa lição aí, que também é uma baita de uma lição. É, Bildade parece que pega carona com o que ele faz, né? Não é? É, não é? Ele faz, tem razão, né? É, você só está sofrendo isso porque você pecou. Fala para nós, confessa. Quem confessa e deixa alcança misericórdia, confessa é? aí. É? Parece que ele segue na mesma linha. E vai nessa linha de teologia aí que acaba sendo de certa forma pesada para o seu amigo Jó. Vamos lá, introdução. Nessa aula estudaremos sobre a teologia do segundo amigo de Jó, Bildade. Veremos que ela apresenta o caráter justo e reto de Deus em contraposição ao suposto pecado oculto de Jó. Estudaremos também a defesa de Bildade por uma moralidade rígida fundamentada em meros, em meros preceitos religiosos, sem contudo guiar-se por princípios espirituais. E finalmente, analisaremos a ideia de que, segundo Bildade, Deus é um ser muito distante e que, devido à sua onipotência e grandeza, está muito longe do mortal. Ele, portanto, é inacessível. Ao longo de cada argumento de Bildade, veremos a contraposição de Jó. Nós estudamos na lição passada sobre a imanência e também a transcendência de Deus, coisa que está totalmente diferente dessa teologia de Bildagem. Aqui na introdução nós já vimos aqui, nós vamos estudar como essa, essa, essa teologia de Bildagem ela, ela atacou diretamente ao, a vida do patriarca Jó, ao que ele acreditava, ao que ele estava vivendo. E voltamos a falar, o pano de fundo Bildagem também não, não conhecia, não conhecia. É, nós falamos do, do capítulo 16 17 né por exemplo é, de Jó pedindo auxílio a Deus né, para que Deus é, o defendesse né, das acusações dos amigos é, e, e aqui quando Bildad levanta esses pontos que ele levantou aqui no capítulo 8 né e depois no 18 depois no 25 é, Jó, Jó parece que ele, ele faz a mesma coisa né pede a ajuda de Deus, né? E Bildad é, apresenta um, um, uma teologia bem parecida com a de Ele faz. Né? Não, Deus está Deus muito longe, Deus está lá preocupado com, a, com as coisas dele. Lá, né? Deus está muito distante, está de, de, de, de, de, muito longe de, de se dobrar a alguém que está na sua posição. Né? Uhum. Você está sofrendo desse jeito porque você fez alguma coisa contra ele. Ele jamais vai te defender, né? Tipo assim, uhum. tipo essa acusação uhum. de biodade. né? E a gente vai falar, vai ter que pensar de novo, né? Não perder de vista essa essa a justiça de Deus, ela ela caminha junto com o amor de Deus, né? É, é, os mas... dois os dois é, é, são meio que simbióticos, né? É, quando quando o amor de Deus é atacado, a justiça de Deus se manifesta. É né? e o oposto também. Né? É então os, do, os dois parece que, que trabalha junto. É, e nenhum dos dois exclui a imanência. Deus sempre vai se preocupar com o homem, com a sua criação. Né? Deus cuida de tudo na sua criação. Ele não está distante, Ele não criou e deixou aí. Né? Não, Deus está no controle de tudo. Deus é soberano e nada escapa do controle dEle. Né? Nenhuma folha da árvore cai sem, ele, sem que ele permita. Né? Ele está no controle de tudo. Verdade. Parece que era na mesma escola teológica, né? <risos> Não é? Eles fizeram faculdade na, na teologia Não. Na, na, mesma, na mesma faculdade. Não, é Só que um defendeu uma tese e o outro defendeu uma tese diferente. É o que nós vamos estudar nessa lição é. hoje. Vamos lá, capítulo 1. O pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. E nós vamos subdividir isso aqui em três tópicos. Deus é justo e reto, é o ponto 1. Um. Ponto 2, uma compreensão limitada da natureza de Deus. E ponto 3, a imperfeição humana. Ponto 1, um, Deus é justo e reto. A teologia de humildade, capítulo 8, versículos 1 a 22, possui semelhanças com a de seu amigo ele faz. Para esse segundo amigo, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, revelando que ele punia pessoas justas. Olha que, olha que é, é teologia forte, né? E se a gente, nós já falamos sobre isso na base da lição passada Que realmente é a lei da semeadura Mas o Sim. caso de Jó é uma exceção nisso aqui, nessa teologia deles Por outro lado, como Deus não era injusto Então Jó deveria reconhecer o seu pecado Pois ele estava sendo terrivelmente afligido Olha bem, ao mesmo passo que Deus, é, que Deus punia as pessoas justas Nesse caso de Jó, Jó não era justo na teologia dele porque ele estava sendo afligido, então o pecado estava oculto. E é como se ele estivesse colocando jó contra a Paísa. Então, fala para nós o que aconteceu. Deus é justo, Deus é reto, é. ele realmente isso é uma consequência do pecado. E se você está falando que não fez, alguma coisa está em oculto. Você precisa botar isso para fora para você ser livre desse mal. É. Fala para nós o que é. Mais uma vez, né, olhando para a teologia de viuidade, a gente é, pode dizer o mesmo que a gente disse de ele faz. Né? Mais uma vez, é, é, a visão limitada deles está sendo... A teologia deles está sendo é, prejudicada pela visão limitada deles. Exatamente. Né? A visão limitada deles está prejudicando o entendimento deles sobre Deus e sobre as, as coisas relacionadas a Deus. Né? É, isso acontece porque... É, quem, quem gosta muito de judaísmo né, percebe que... É, eles, o povo de Deus sempre usou desses artifícios né é, a teologia a, a, a teologia Judaica né a tradição teológica Judaica é, criou por exemplo é, uma coisa que é até engraçado de se falar né cercas da Torá né as uhum. cercas da lei né tem a lei de Deus que é boa que é perfeita uhum. né o próprio apóstolo Paulo vai dizer isso né Jesus vai dizer que não veio abolir pelo contrário, ele veio cumprir. Né? Uhum. É, então, é, a lei é boa, né? porque é, ela é como um espelho que a gente olha e vê toda a nossa imundícia, né? toda uhum. a nossa devassidão, toda a nossa lascivia, nossos pecados. A gente enxerga quando a gente olha para o espelho da lei. Né? Então, a lei é boa nesse sentido. Mas já tem a lei que é algo... Né? É, chocante uma experiência chocante né quem é, consegue absorver né quem consegue entender essa verdade da lei né é confrontado e se enxerga como realmente é pecador miserável né é, Paulo chega a usar o termo lá em Efésios né? vendido ao pecado éramos uhum. vendidos <risos> né é, tem esse aspecto mas aí vem o, o, o religioso né o, o teólogo ortodoxo né que tem um zelo muito exacerbado né, pela ortodoxia é, e ele vai... Não, a lei é, é boa, mas não é todo mundo que consegue compreender assim, né? Vamos melhorar isso ali. Olha só, vou melhorar uma coisa que Deus já fez boa. Né, uhum. Aí vamos colocar cercas, uhum. né? Porque vai que, né, vai que alguém é, se sente tão livre de querer passar daqui e vai se prejudicar quando passar daqui. Não, vamos uhum. colocar umas cercas. As cercas uhum. da lei. É, então parece que é isso que... Essa, esse tipo de limitação né, que tá com esses amigos de Jó. Né, primeiro ele faz, agora Bildade. É, apresentam a mesma deficiência. Estão limitados por um pensamento teológico apequenado. Engessado, como Engessado, se chama na passada. É, é. Então isso Muito prejudica... O raciocínio lógico deles, né? Prejudica uhum. até o raciocínio teológico deles. Aí, né? aí me vem uma pergunta, professor, será que hoje, com essa diversidade de teologia, hum. a gente não, não pode cair num erro da mesma forma? Será? Não é? Faz a gente pensar muita coisa, é. né? Vamos lá, você, você comentou aí sobre esse tópico aqui, nós estamos falando, e você acabou falando muita coisa do tópico segundo aqui, que é uma compreensão limitada da natureza de Deus. Esse será que o senhor falou aí, é bom avisar, né, que é hashtag, né, contém ironia. É verdade, é <risos> verdade, bem assim, é, bem assim. Será, hashtag, será? Hashtag, <risos> hashtag, contém ironia, isso é muito bom. Será que hoje é assim? Verdade. Professor, nós já falamos do ponto 1 e 2 aqui, e sobre essa imperfeição humana. Diante da defesa teológica feita por Bildad, João pergunta... Como se, como se justificaria o homem para com Deus? Ora, Deus é infinitamente sábio e justo. Jó está consciente de que nenhuma perfeição humana o habilitará a aproximar-se de Deus. Olha que interessante. Aí ele contrapõe essa, essa, essa fala, essa defesa do seu amigo Beldávio. É, é lógico que toda a compreensão humana de Deus é, é óbvio que vai ser limitada. Uhum. Como que alguém vai compreender um ser limitado, uhum. né, por natureza, vai entender um ser que não tem limitação alguma? Impossível é, não, não tem. É lógico que nossa compreensão de Deus sempre vai ser limitada. Uhum. É, mas aqui, no caso da discussão Jó-Bildade, né, é, Jó estava com, com, coberto de razão. Né? Uhum. É, esse sofrimento é Deus que me impôs. E não tem uma, uma razão justificável. Uhum. Ah, mas você está dizendo que Deus está sendo injusto em te punir por algo que você não fez? Não é isso que Jó está dizendo. Uhum. Né? Jó está dizendo que Deus é soberano e que se Deus mandou esse sofrimento, deve ter um motivo, então que seja... Ele só quer que Deus esteja com ele nesse, nesse momento. Ele uhum. quer, não, já que eu estou sofrendo, e esse sofrimento só pode vir de Deus, já que ele é soberano sobre tudo, né? É, essa é a teologia de Jó, uhum. né? É, então, que pelo menos ele esteja comigo, uhum. né? Que pelo menos ele ou mande um representante lá do céu para me defender uhum. né? dessas acusações de vocês aí. E é interessante que as duas as duas teologias que estudamos até agora, né? Tanto a Jalifás e agora de humildade, elas, elas contraporam a essa teologia de Jó de acreditar nessa soberania de Deus e de ter a convicção e a certeza que Deus estaria com ele. Tanto é que nós já falamos isso aqui inúmeras vezes, né? ele mesmo expressou esse texto. No sair do vento da minha mãe, nu para lá eu voltarei. Deus me deu e o próprio Deus o tomou. É. Olha, olha que convicção desse homem. Jó não, Jó não dá bola para Satanás. não. É? se alguma. Satanás é um derrotado. Ele nem sabe que Satanás está envolvido na história, de tanto que Satanás uhum. é, né, é irrelevante para Jó. Uhum. Né? Então Jó nem sabe que é Satanás está por trás disso tudo, uhum. mas com a permissão de Deus. Verdade. Ele não tocaria em nenhum fio de cabelo de Jó se Deus não permitisse. Ele sequer enxergava Jó. Uhum. Né? Satanás admite, como que eu vou ver? O Senhor o cobriu né? uhum. O Senhor o cercou de todos os lados De bondade né? Então Satanás não tinha acesso Nenhum a Jó né? Então Jó só está passando pelo que passou Sim, porque Deus permitiu Então é, é, Deus é soberano sim E Deus é justo sim É uhum. isso que Jó está dizendo Agora a teologia engessada de bildade não entende Não, mas Deus é justo Não é justo alguém sofrer sem ter sem ter plantado para isso, né? Uhum. Como Deus sendo justo pode permitir o sofrimento é, uhum. de alguém que é justo, né? Uhum. Ah, essa pergunta é muito antiga e a resposta é muito complexa. Não é? é mas Biuldád está equivocado. Verdade. Deus Deus continua justo. Professor falando uhum. sobre essa questão de, de dessa questão de Deus guardar os seus, de Deus proteger e cobrir. Isso é uma questão muito boa para se levantado. É, nós falamos isso aqui algumas vezes, já estamos discutindo esse assunto há algum, algum período já, né? Pelo menos aí há quase um mês, uhum. e, um mês e uns quebradinhos, um mês e meio, vamos falar assim. E eu estava pensando, estudando esses dias agora, sobre Enoque. Enoque também foi dessa forma. Enoque andou com Deus. Uma pessoa que anda com Deus está guardada pelo próprio Deus. Lembrei do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se Deus é o meu refúgio, se Deus está comigo, se Deus é o meu protetor, Ele me guarda. Outra coisa que eu lembrei, Salmo 34, 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que os teme e os livra. aí, se o anjo do Senhor está ao meu redor, o inimigo está bem mais distante. Então, nós estamos falando tudo isso de proteção, de cuidado, de como Deus cuida dos seus. E essas coisas acontecem por permissão de Deus. É. E, e, e você vê como que Deus é justo e como que ele recompensa o plantio da justiça, você vê isso na própria história de Jó. Né? Uhum. É, a gente não sabe qual a idade de Jó no momento que isso tudo se passou, mas a gente consegue é, inferir pelo texto que ele tinha por volta de 70 anos, 60 talvez, uhum. né? é, no máximo 80 por aí. Uhum. Né? Agora, a gente sabe pelo texto que Jó viveu, depois disso, mais 140 anos. Né? Então, ele viveu o, o dobro do que ele viveu até aqui, uhum. né? é, com bênçãos dobradas. Então, uhum. valeu a pena Jó ter sido íntegro, ter sido honesto a vida inteira. Né? Esse, esse é só um momento, e é um momento comparado com toda a história de Jó, é um momento ínfimo. Né? Uhum. Um momento, um cisco. Né? É, o, o apóstolo vai dizer isso é, de nós, né? quando ele diz a nossa leve e momentânea tribulação. Né? É, isso que nós estamos passando agora, esse sofrimento todo que parece que não passa, né? uhum. isso tudo aí, isso é só um um momentozinho, né? uhum. bem leve, um momentozinho leve. Isso nem se compara com a, o peso da glória que há de vir, que está proposto para nós, né? não tem nem comparação. E a gente vê isso na história de Jó. Né? Por isso que a teologia de Jó é boa. Né? Jó, eu, eu anotei aqui, né? Jó teve 31 vezes, Jó mostrou para esses amigos, falando, colocando fatos, né? que Deus é todo poderoso. Jó falou isso 31 vezes, mostrou que Deus tem poder sobre tudo, né? que Deus é soberano sobre tudo. Né? Deus é soberano. Você vê capítulo 1, 21, até o capítulo 42, 2, você vê Jó falando da soberania de Deus. Né? É, e Jó chega a mostrar o Messias, lá no capítulo 19, verso 25. Uhum. A teologia de Jó é muito boa. É, né? mas... A teologia de Jó é muito boa. A teologia desses amigos dele são um, um tanto equivocadas. Né? É. E glória a Deus por isso, né? que a gente consegue discernir isso na Bíblia. E é por isso que é bom a gente sempre estudar a palavra de Deus. Nós vamos para o capítulo 2, o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. E aqui nós vamos ver uma, uma outra justificativa errônea sobre isso aí. Ponto 1, um, o moralismo por tradição. Bildade também era comprometido na defesa da moralidade que ele acredita ser a correta para ele não havia nada errado quando fez a defesa da justiça divina da mesma forma que acreditou estar correto quando defender a moralidade dos seus dias todavia não podemos falar de uma ética ou teologia moral de humildade mas simplesmente de um moralismo fundamentado na tradição uma mera tradição né é, tipo Faça isso, isso, isso, aquele monte de regrinha, né? Que só isso vai dar conta de que você é justo. Tá. Né? Vamos só lembrar de um fato, professor, muito interessante, é que você falou dessas cercas da lei. Já na época de Jesus havia inúmeras, né? Sim. 613 preceitos já havia na época de Jesus, coisa que as próprias pessoas falavam assim, os próprios fariseus, né? Pera aí, os seus discípulos estão tá comendo, eles não lavaram a mão. É. Moisés, Moisés facilitou para o povo, falou duas vezes pelo menos, né? Uhum. É, ex do 20 depois do Deuteronômio, né? É, é, dez mandamentos, as dez uhum. palavras, né? Nem chega a ser mandamento, né? As, uhum. as dez palavras de Deus, é, dez já é algo, né? Bem didático, né? O uhum. um número redondo, né? Uhum. Fácil de, você consegue decorar dez preceitos facilmente. Uhum. Mas aí, é, para fazer as cercas, né? Esses homens foram 613, né? Não, Levítico, você lê Levítico, você enxerga os 613 preceitos estão lá, uhum. né? Tá bacana, mas quem que, vai, quem que vai decorar 613 preceitos? Só os 10 era suficiente. É... E mais tarde Jesus veio e pegou os 10 e falou, e falou não, de a dois. A lei toda, né? Os 613, a lei toda se resume a esses dois, os dois estão escritos também né? Amarás o seu Deus de todo o coração De todo o entendimento, de toda a alma uhum. E o próximo como a ti mesmo É isso E ele até <risos> fez o desse depende a lei e os profetas Tudo É, é <risos> muito legal isso, muito bacana Então essa, esse moralismo na tradição é algo muito perigoso Professor, nós vamos dar uma pequena, um pequeno intervalo Uma pequena pausa aqui E depois nós voltamos a falar ainda mais Esses dois últimos tópicos e mais o capítulo terceiro. Voltamos já já Nós estamos tratando da lição de número 7 Voltamos já já.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 Irmãos, estamos de volta com o quadro Lições Bíblicas do ADEC TV. E hoje nós estamos tratando da lição de número 7. Voltando ao nosso comentário, nós paramos aí no bloco anterior, no capítulo 2 O Pecado Visto como Quebra da Moralidade Tradicional. Falamos, professor, do moralismo por tradição e o perigo desse moralismo, né? é em deixar o que é essencial por uma coisa supérflua ou meramente humana. Vamos trabalhar agora o ponto 2 e o ponto 3. ponto 2 é a subversão da ordem moral e o ponto 3, contemplando a cruz. Gostei demais desse ponto 3 aqui, tá? O tema. Vamos lá. Na verdade, Bildad simplesmente repete o que já vem sendo deferido por gerações passadas, todavia acrescentando alguns contornos aos seus pressupostos teológicos. Para ele, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida. Olha, professor, coisa, é, então o camarada quebrou uma lei moral, quebrou, né, quebrou um preceito desse aí de moralidade, ele está passivo de punição. Claro, sim, mas não dessa forma que ele expõe e que ele ataca a moral, ataca o moral, na verdade, e ataca, vamos falar assim, esse padrão de vida que Jó vivia. É, é, ele está ele tá apresentando esse moralismo tradicional uhum. né? é, e está direcionando isso para Jó. Sim. Né? Na cabeça dele, isso que Jó está dizendo, que Deus continua justo, mesmo que ele, Jó, não tenha feito nada para passar pelo que ele está passando, isso não entra na, na cabeça de Bildade. Como não entrou na cabeça de ele faz uhum. e, e, ele, e ele vai trazer esse moralismo à tona. Ele vai falar, não, mas não é possível. E ele vai imprensar Jó mesmo, para Jó confessar o que, que, o que, que ele fez para ter feito. Eles continuam com a ideia fixa de que Jó pecou, e, e é por isso que ele está passando o que ele está passando. Você vê o prejuízo que é esse, esse moralismo, né? esse... Essa, essa tradição é, de, de moral pelo, por atitudes plásticas, né? é, de valorizar mais a estética do que a ética. Né? É, algo que o próprio Senhor Jesus condenou nos fariseus, por exemplo. Uhum. Você vê é, o discurso de Jesus, por exemplo, dos mais importantes no Sermão do Monte, né? capítulo 5, 6 de Mateus, né? capítulo 7 também, mas no 5 e no 6 Jesus parece é, direcionar direto. assim, né, apontar direto para os fariseus, é, porque os fariseus gostavam de ouvir coisas suaves aos ouvidos. Né? Tem até um trocadilho aí, mas uhum. a gente não tem tempo de entrar nisso. Eles gostavam de ouvir coisas suave né, para eles, mas para o povo eles colocavam. É, um peso, dureza. Né, dureza nas palavras, né, uhum. uma moralidade mais, mais é, exacerbada para os outros, mas para eles. Né, eles tiravam da, da lei é, o que, que para eles não, não convinha né, é, e pegavam pontos é, superficiais, assim, né, isolavam um texto aqui, outro ali, para dizer que não, nós somos muito santos, nós somos muito religiosos. É uma moralidade aparente. Na verdade, uhum. de moral não tem nada. Né? Uhum. E é esse o caso de, de Bildade aqui. Né? Ele está exigindo de Jó uma superficialidade que Jó não tem. Verdade. Jó tem uma vida profunda com Deus. Né? Que eles não conheciam. Que eles, né? eles não se dão conta de verdade. que eles, isso, isso existe. <risos> não eu, eu, Quando eu falei que eles não conheciam, Talvez na integridade de Jó, porque para fazer uma, uma, uma, uma posição, uma sobreposição dessa aqui, isso é prova que eles não conheciam a integridade de Jó da forma que Jó era. Hum. Né? Eles eram amigos, mas essas profundidades, esses segredos do relacionamento de Jó, eles não conheciam na nós senão eles não tinham falado isso aqui nunca. É, quando estava tudo bem, né? quando Jó uhum. era aquele referencial, né? Uhum. Eles próprios certamente vinham de, de, de vez em quando né? uhum. é, Tomar conselho de Jó e tal é, Isso certamente acontecia né? é, Mas agora que Jó está na situação que está Eles não enxergam mais esse homem reto Verdade. Esse homem justo né? Aí eles estão acusando ele de outra coisa <risos> Vamos lá, ponto 3 Contemplando a cruz O capítulo 19 é dedicado à defesa de Jó é inegável que já sabia que Deus atua em um universo moral e que tudo o que acontece está sob seu controle. O homem de Uso estava convicto que não havia quebrado nenhuma lei moral, sendo, portanto, inocente e que seu sofrimento não teria razão aparente. Mas, diante das acusações dos amigos, ele está disposto a abandonar toda a tentativa de auto-justificar. Ele quer abandonar toda a instância humana e apelar para um mediador, um Redentor, que defenderá sua causa. Ele não quer mais se defender. Ao invés disso, apela para alguém totalmente justo que vai ficar entre ele e Deus. É aí que ele contempla a cruz. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu achei isso aqui fantástico. Pelo fato de ele ter uma visão... Eu gosto do livro de Jó. Já falei isso inúmeras vezes. Pelo fato da sua antiguidade, da sua... Vamos dizer assim... Da estrutura do livro de Jó. Da teologia de Jó. Você já falou que ela é boa e é mesmo. De fato é. Mas é pelo... Por esse conhecimento de Jó e por essa visão de futuro, visão de eternidade que Jó traz, é até mesmo para apontar para alguém muito superior a ele. É, quando a gente falou aqui que a teologia de Jó, né, capítulo 19, verso 25, fala do Messias, uhum. olha só, eu sei que o meu Redentor vive. De uhum. quem que ele está falando? Né? Olha ah, a teologia mas... de Jó em contraposição à de ele faz e à de Beldade, como que é muito mais verdadeira. Uhum. Né? É, é, é uma teologia pura de alguém que conhece Deus, de fato, de andar é com ele. Né? Ele fala que conhecia só de ouvir falar, né? uhum. mas você vê na, na teologia de Jó, quando você vê ele dizendo é, é, que Deus é todo poderoso 31 vezes, né? falando da soberania de Deus do começo ao fim é né? a da, falou da, isso, né? da sua história, é, você vê que a teologia dele é coesa, é concisa e é verdadeira. Uhum. Né? E quando ele aponta para o Messias, né? lá no período patriarcal ainda, né? você vê que a teologia dele é boa. Muito né? boa. É, ele está ele falando do Redentor, né? esse que nos redimiu, né? que nos comprou pelo seu sangue. Jó já estava vendo. Lá no capítulo 19. É, eu acho muito interessante, professor, é o verbo que ele usa aí. Eu sei que o meu redentor vive. vive. Ou seja, ele não viveu e nem viverá. Ele vive, isso aqui é presente. E é. tem um salmo, o salmo me fugiu da memória, não sei se é o 68, mas fala que o nome de Deus é Já, ou seja, presente. Presente. Hum. Então isso é muito importante quando a gente fala disso. E sobre Jó. Olha, olha a credibilidade que esse homem tinha com Deus. Quem deu o testemunho dele foi o próprio Deus. Não foi o homem, foi o próprio Deus. Homem justo, temente, homem sincero, íntegro, que se desviava do mal. Olha que interessante é, isso. É. E ter, ter um testemunho desse do próprio Criador, pensa, pensa num privilégio, né? Não é? é? Não é. Vamos caminhar, professor. Capítulo 3 O pecado em contraste com a majestade de Deus. Então nós vimos aqui... Dentro desse capítulo segundo aqui, ainda falando dessa lição 7, o moralismo por tradição, a subversão da ordem moral e contemplando a cruz. Nós vemos aí os, a, o, a, a posição dos amigos de Jó em relação ao que Jó estava vivendo. Isso é muito bom a gente lembrar disso aí. E dentro desse capítulo terceiro aqui nós vamos falar em dois pontos, a grandeza de Deus e depois o ponto 2, o ponto onipresente mas não ausente. A grandeza de Deus. O terceiro discurso de humildade é feito por exaltar Deus e rebaixar Jó. Não há como negar que o longo debate entre Jó e seu amigo esgotou o poder argumentativo de humildade, o que fez com que ele repetisse várias vezes o que, ele, o que já havia dito. Na verdade, o seu último discurso não traz nada de novo. No capítulo 25, ele destaca a onipotência divina. Deus é grande e poderoso. Por isso... Nada há de errado quanto, quando Bildade defende a majestade do Altíssimo. Todavia, como alguns autores destacam, Bildade acaba por criar um abismo que não existe entre a criatura e o Criador. De novo a questão da transcendência, né? Uhum. É, e aqui fica claro né, que, que Bildade é, não tem argumentos porque ele é repetitivo e ele passa a atacar pessoalmente, né? A, a integridade de Jó. Ele, diz, ele chama Jó de ímpio. <risos> Olha só. E né? é, isso é próprio de, de, de quem não tem argumento para o debate. Né? Sempre que você está debatendo, que o seu oponente no debate tem argumentos sobrando e você tem argumentos faltando, né? é, não resta outra coisa senão atacar a pessoa do, do, do seu oponente. Né? A gente vê isso é, em debates políticos, é muito comum isso, né? é, espero que não em debates teológicos, né? mas aqui aconteceu. Verdade. Né? Acabou o argumento de bildade, né? e aí ele vai fazer o quê? Vai se repetir, se repetir, se repetir, se repetir, se repetir e atacar Jó. Uhum. Né? Não tem outra coisa para ele fazer, não tem mais argumento. Né? É é, e assim, ele está correto quanto à grandeza de Deus Mas está profundamente equivocado Quanto à distância desse Deus para a pessoa de Jó né? E olha que interessante o que, o que esse, esse resto, esse parágrafo aqui está escrito Olha bem As ideias de beldade se antecipam àquela defendida milênios depois Pelo deísmo no final do século XVIII Segundo os deístas, Deus criou o mundo, mas ausentou-se dele Totalmente errada essa, essa ideia dele ó oh, Deus fez aí, te deixou aí, você tá, tanto é que você está afligida, aí você está sofrendo isso aí. E Jó tinha essa convicção totalmente oposta. Não, eu sei que ao seu certo tempo ele se levantará. É. Olha a convicção de Jó e a contraposição do seu amigo, né? É, nós nós falamos na na, na primeira lição lá, uhum. né, na primeira lição quando a gente comentou, é, nós falamos de um filósofo é, defensor dessa ideia, né? Uhum. É, um filósofo que deu origem até às Teodiceias, né, a ideia uhum. de Teodiceia, embora a, a, a palavra Teodiceia seja nova, né, essa ideia de, de tentar responder por que que o justo sofre, né, isso é muito antigo e Epicuro, né, uhum. aí entra a figura de Epicuro, Epicuro era deísta nesse ponto, né, ao tentar responder é, como um Deus bom, né pode permitir o sofrimento de um homem bom, de um homem justo, né? ele, ele propõe essa ideia de que não, não é que não existe Deus. Né? É, é que se existe Deus, Deus está muito distante daqui, né? cuidando das suas coisas lá, longe da gente. Ele nos criou e nos deixou aqui por nossa própria conta. Uhum. Então a gente tem que procurar viver bem, né? é, é, viver uma vida feliz, porque a proposta de Epicuro é encontrar a felicidade, né? uhum. então é toda a sua filosofia é, é baseada nisso. É, mas essa felicidade exclui Deus, porque Deus está muito longe uhum. né? é, e, e parece que é a ideia de ele faz e parece que é a ideia de Beldade. Não, Deus é justo, Deus é bom, Deus é muito grande, mas ele está longe. Né? Ele uhum. é transcendente e só. Né? E quando a gente, é, gente por experiência própria, todos nós que temos experiência com Deus Sabemos que Ele é transcendente, mas Ele caminha conosco né? Ele fala conosco, né? Ele interage conosco né? A gente sabe que essa teologia está equivocada né? é, se, se não fosse dessa forma, o que diria Isaías 55,6? Invocar o Senhor quando está perto, perto, Ele está perto de nós E a gente vê... Perto Deus... está o Senhor de todos que o amam. Oh. E Deus está tão perto, ao ponto de enviar o Seu Filho, Deus, Jesus Cristo, Homem-Deus, para estar aqui no nosso meio. É. Olha, olha o quanto Deus está perto verbo, de nós. Né? Lá no verbo. deserto, ele já disse, ó, o verbo, a, a palavra, não está longe de vocês, não está depois do mar, para que vocês digam, ah, não, não é muito esforço. Pra... Não, está perto. perto. <risos> né? É, isso é. é messiânico também, é né? e Jó tem essa, tem essa visão messiânica. A, é gente fica, a gente vê isso muito claramente aqui no capítulo 19. Né? É Jó tem uma, uma teologia messiânica. E, e essa questão é tão real desse Deus perto, que quando Deus cria o homem coloca coloca no jardim do Éden, nós vamos ver, nós vamos ver como, como Deus comunicava com o homem na viração do dia, perto. Nós vamos ver que o homem estava perto da árvore da vida. Olha que interessante. Ele tinha acesso é. à árvore da vida. Pensou que chique conversar com Deus todo dia? Não é? O solzinho está se pondo, aí vem o, o sol da justiça, né? O fogo consumidor. Mas é, conversar, bater papo. Não é? é? Você já pensou? E essa era a teologia de Jó. É. Jó acreditava nisso aí, que Deus estava perto. E que aquele sofrimento não passava de uma permissão do próprio Deus e que Deus o ajudaria. E que não tinha nada de errado nisso aí, não tinha pecado. E como você falou na lição passada, acredito perfeitamente, Deus vasculhou, Jó vasculhou a vida dele. Peraí. Será que esse camarada está falando que realmente eu estou dessa forma? Quem sabe eu estou mesmo? Né? E foi vasculhando. Não, não tem isso não. Ele chegou a expressar isso. Não, não tem isso. E é bom a gente falar disso, né? Tá? Muito bom. Professor, o último tópico da nossa lição aí, ponto 2, onipotente mas não ausente. Jó responde buildade com ironia. Como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Aqui, Jó não questiona a onipotência divina, mas a aplicação que humildade faz desse conceito. O conceito de um Deus grandioso, que é soberano em suas ações, não deveria vir acompanhado também do conceito de, que, de ser compassivo e amoroso? Deus não deve ser visto apenas em sua força, mas sobretudo pelo seu amor. Olha que expressão linda. É engraçado o jeito que Jó é irônico né, com humildade aqui no capítulo 26. Né? É, desde a primeira lição eu, eu venho é, defendendo um, uma postura empática né, com esses amigos de Jó. E é preciso fazê-lo. Né? Esses homens são amigos mesmo. É, mas é, eles estão tão preocupados em, em descobrir a verdade, que eles é, se embananaram todos, aí né, se, se enrolaram todos na, na, na tentativa de descobrir a verdade, é, por causa da, da, da, da teologia pequena que eles têm. É, e assim, quando, quando a gente vê lá no começo a vinda desses homens, né, eles propõem um, um, um encontro com Jó para encorajar Jó. Eles ouvem, eles ouvem ficam sabendo da situação de Jó e, e propõem vir de longe para ficar perto de Jó e encorajá-lo. E eles fizeram isso. Né? É, naquele contexto, naquela cultura, quando alguém estava de luto, por exemplo, né? se você é amigo, você chega, é, se aproxima dessa pessoa e passa pelo menos três dias ao lado dessa pessoa em silêncio. Porque diante da morte não se fala nada, não tem palavras. Né? Então é, é silêncio. Três dias sem falar nada. Você está dizendo para essa pessoa muita coisa sem falar nada. Né? Coragem, né? você tem gente do seu lado, você não está sozinho. Né? É, você, você perdeu aqui filhos, perdeu é, amigos, mas você ainda tem amigos, você ainda tem gente do seu lado. Isso tudo é dito sem falar nada, sem palavra alguma. Né? E, e a cultura era três dias, no máximo. Eles ficaram sete, sete dias e sete noites, em silêncio, do lado de Jó. São amigos, né? são amigos de verdade, que querem ajudar. Né? Mas a partir do momento que ele faz, se pronuncia, e eles começam a dialogar, eles entram em choque consigo mesmos, com a própria teologia, não é com Jó, é com a própria teologia, eles são confrontados com a teologia equivocada que eles têm, com a compreensão errada que eles têm de Deus. Uhum. né? E isso causa um monte de desconforto. Ah, e aqui é o ponto, né? Jó está apontando para isso. Como você ajudou, hein? como você fortaleceu o braço daquele que estava sem força, né? É, eu estou aqui fraquinho, morrendo, sem vigor algum, você veio me fortalecer, ó, fortaleceu mesmo, hein? Uhum. Né? É, contém ironia de novo, né? Hashtag. Uhum. Né? J está sendo irônico. Né? Você veio para me ajudar e está me chamando de ímpio? Que história é essa? Né? Uhum. É, sem, sem prova nenhuma? Né? Sem nada que justifique essa acusação? Né? Isso não é coisa de amigo. Né? Jó está confrontando ironicamente, né? porque Jó também entende que eles são amigos, de fato, se não Jó mandava cada um caçar seu rumo é, mas eles são amigos né? então é, isso é, é importante a gente não perder isso de vista também Verdade. Né? e só para a gente encerrar, professor é, olha, olha que interessante, diferentemente do conceito apresentado por Bildad o Deus que a Bíblia apresenta é poderoso e glorioso, mas principalmente misericordioso e gracioso. Forte, né? não é? E nessa lição a gente viu sobre os conceitos de humildade e vimos e destacamos exatamente isso aqui. Um Deus amoroso, um Deus misericordioso e um Deus que está próximo e que está com seus mesmo em meio aos sofrimentos. Isso. Forte. Deus não é... é. Deus não desampara, seja qual for a situação. Né? Ele é Deus de longe, mas é Deus de perto. Deus de perto. É Deus das montanhas, mas é Deus dos vales Isso. também, né? Isso, Isso é muito bom. Chegamos ao final dessa lição. Queremos te agradecer pelo carinho, a companhia de sempre e voltamos na nosso próximo lições bíblicas semana que vem, se Deus nos permitir. Até lá, um forte abraço.